o edifício e o castelo foram, de facto, dois edifícios estruturantes, digamos, da teia urbana de mil fontes. De facto, o urbanismo de mil fontes desenvolveu-se em função, sobretudo, destes dois grandes edifícios. A igreja que tinha aqui a sua praça, digamos, religiosa, assim como havia praça civil, junto da Câmara havia uma espécie de segunda praça, que era a praça religiosa junto da Igreja onde a população se, se juntava não se esqueçam que estas terras eram terras da Ordem de Santiago em que inclusive a população, exatamente está ali uma cruz sobre a porta a cruz de Santiago, assim um pouco ingênua, mas se, se, se, as pessoas que viviam nestas terras tinham obrigação de frequentar a igreja e, portanto, frequentar os ofícios religiosos e, e, de facto, as pessoas encontravam-se aqui. Esta rua, isto era o Largo da Igreja, aqui depois era a Rua da Igreja, a Rua da Igreja, entretanto, converteu-se em a Rua Diário de Notícias, uh, numa altura em que o Diário de Notícias publicou aquelas notícias sobre, sobre as dragagens, que nós, nós há um bocadinho falámos uh, e, portanto, uh, continuou a chamar-se de Rua Diário de Notícias, embora o nome tradicional fosse Rua da Igreja. Uh, Portanto, a igreja teve, enfim, teve, uma, teve vicissitudes ao longo dos tempos, desde logo, as vicissitudes provocadas pela, pela existência de corsários, Mas não só, no, no princípio do século XVI, esta igreja chegou a cair. Esta, quer dizer, a igreja que, esteve aqui, que estava aqui antes desta, chegou a cair, porquê? Porque, como veem, isto há um certo declive, as águas das chuvas, quando chovia muito, vinham pela, pela, enfim, pela encosta abaixo, e provocavam avarias nas, nas paredes, uh, e provocavam sobretudo porque as paredes eram débeis, eram pedra e barro, bocados uh, de taipa, e portanto tudo, tudo isso fazia com que uh, as águas se infiltrassem e acabassem por, por, por provocar fortes danos, a igreja chegou por volta de 1530, chegou a cair, caiu, depois voltaram a erguê-la, uh, depois em 1581 os corsários estiveram aqui, queimaram mas não deve, ter, não deve ter caído, enfim, mas queimaram algumas coisas em 1797 os corsários voltaram outra vez aqui, a igreja era sempre ponto, um ponto importante para estes corsários por vários motivos não só por aqueles motivos de antagonismo religioso que há bocadinho falei, mas também pelo, pelo facto de, de haver, poder haver algumas, algumas pratas ou, ou, ou outros metais preciosos interior da igreja, como frequentemente havia. Portanto, era sempre um sítio onde eles se junto. No entanto, a igreja tem algumas surpresas ainda para nos apresentar, não é verdade? Vamos falar um bocadinho dela já no interior e aproveitamos para nos sentar até para refazer é. um bocadinho as nossas forças. Exatamente. É? Só peço a atenção para darem eh, nota um pouco desta fachada com a torre nós, se calhar, falamos disso lá dentro. A igreja sobreviveu ao terremoto? Sim, sim. Caíram lhe umas... Mas... É Os telhados e tal, mas não. É bastante exígua para esta comunidade, sobretudo durante o programa. Bem, a primeira pergunta que, provavelmente, faremos é o que esta invocação de Nossa Senhora da Graça ou, como se dizia no final da Idade Média, Santa Maria da Graça. É uma invocação bastante recorrente ao longo da costa portuguesa. Basta pensarmos, por exemplo, em três povoações muito ligadas ao mar. Cascais, Setúbal e Sins. De facto, as imagens da nossa Sociedade da Graça têm esta associação muito direta às comunidades pescatórias Existem duas razões. Uma razão lendária, que se aplica particularmente a Portugal, que é o facto de se contar que, precisamente nos finais da Idade Média, os pescadores de Cascais, quando lançaram as redes ao mar, elas vieram extremamente pesadas. E pesadas porquê? Porque quando as alçaram, andalaram as redes, Uh, elas traziam uma imagem de Madeira, que figurava a Nossa Senhora de Graça. E que, sabendo-se em Lisboa, sabendo-se na corte, tinha acontecido isto, imediatamente houve influências, influências poderosas, para que essa imagem regressasse, viesse da cidade, e fosse depositada nos seus principais mosteiros. Ora, isto deu a este culto, na ligação ao mar, um grande prestígio. Isto é, digamos, uh, a explicação oficial. Esta primeira explicação, a explicação real, é uma função mais mítica e prende-se com o facto de Nossa Senhora ser mãe, ser quem provém os pescadores de alimento. E, portanto, em situações muito penúria, dificuldade de obtenção de recursos pesqueiros, etc., eram precisamente, e assim de maneira, e assim de maneira, de maneira Ajudavam estas comunidades pescatórias. A tradição que ficou, é muito antiga e ainda hoje, normalmente, quando uma igreja está perto de uma área dedicada a Nossa Senhora, ela é frequentemente enfim, consagrada sob esta invocação. Esta Há aqui depois algumas outras obras de arte e referências que então, temos aqui. Um título tipo teológico muito interessante. A Graça Divina. É assim, é uma coisa é um pouco difícil de explicar, pelo menos para mim, e que se prende com o seguinte facto. Acreditar em Deus uh, não é um ato gratuito. É algo que corresponde a uma Graça Divina. Muitas vezes não, não parte só do desejo de nós próprios que queremos acreditar, mas é preciso também que essa Graça se manifeste para que de acreditemos. E, portanto, é qualquer coisa que, do ponto de vista teológico, tem, evidentemente, um valor enorme. Por outro lado, é também uma graça divina que, através de Nossa Senhora, Jesus Cristo tenha vindo ao mundo, tenha encarnado sob a forma humana, digamos assim, e tenha sido o redentor da humanidade, tenha dado a sua vida no crucifixo, tenha dado a sua vida na cruz, para que todos nós fôssemos salvos de quê? do pecado original. Portanto. Isto, digamos, é uma dupla graça, a graça de acreditar e a graça de ter sido salvos. E, portanto, é uma grande referência teológica que, sobretudo, os grandes teólogos da Sorbonne e da Universidade da Finalidade Média discutem muito, franciscanos, dominicanos <coughs> e outras ordens religiosas de profunda orientação mariana, dão uma grande importância a isto. isto tenha chegado a esta humilde comunidade de pescadores, eh, mostra realmente que, como, eh, enfim, a idade Média é um, é um rio enorme que transborda eh, por todos os lados. O arrobo retorna muitas destas devoluções e revaloriza-as. E o que vemos aqui é precisamente uma de imagem, que está só parcialmente estufada. No século XX fizemos aqui umas pequenas maldades, mas não das mais notórias. Das mais e até muitos julgaram que esta imagem tenha sido feita, isto sim é notável, por um mestre escultor e entalhador, aliás, um mestre de origem da dinastia de escultores e entalhadores que viveram da Nova de Fontes, do Cercao. O Conselho da Nova Plata de Fontes, o Conselho da Nova de Fontes. E que vieram, curiosamente ou não, da zona de Barcelos, onde, naturalmente, este tipo de imaginária, este tipo de obras lá, tinham uma grande aceitação. Portanto, embora nós tenhamos um desgosto muito, porque é esta imaginativa muito transformada do século XX, e talvez o António queira falar-nos um pouco sobre isso, a verdade é que ela ainda mantém estas pequenas referências. A Pia da Agua Bento que temos ali, essa sim é uma obra de arte de grande, grande interesse. É uma referência mesmo para quem estuda a escultura do chamado Ciclo Batalhino sul do Rio Tejo. Como sabem, a Batalha foi um dos nossos grandes centros de escultura durante a Idade Média e trabalhou interruptamente, durante quase três séculos. E, de facto, no seu período de laura, era aí que digamos, os grandes mestres eram formados. Foi um papel muito semelhante àquilo que Mafra veio ter depois no tempo de Dom João V. Eu, eu tinha a informação, eu, eu informação mais adequada no nosso país. Aquela peça é realmente extraordinária, sobretudo pela representação eh, que tem de determinadas folhas. Folhas que aludem ao canto e aludem à vida da eternidade. O acanto, desde a época romana, e provavelmente até antes dos romanos, é um símbolo da eternidade. Portanto, naturalmente na arte religiosa isso era muito assim utilizado. Nós já não temos aqui um belo retábulo, também com certeza feito por estes mestres de cercado, que é o 9 de mil fontes, um belo retábulo que foi apeado já em, em século XX, mas esse retábulo também representava a mesma temática, ou seja, representava, neste caso, uma vendima eucarística. Uma série de aves estavam, a digamos, a debicar literalmente racimos, ou seja, cachos de que simbolizam a Eucaristia, então, uma, uma alusão direta à Eucaristia. Agora, o mais curioso, é que estas uvas, não estão propriamente, enfim, numa videira, mas estavam a andar aqui, também de folhas de acanto, porque a Eucaristia, uma espécie de, de ligação nossa à eternidade, tem aqui a sua estratégia simbólica. deixa então, é só para dizer-vos que estamos num edifício da de departamento com isso, que é um edifício de resistência. O um património religioso, tanto nos tem preocupado aos dois, é um património que parece inusgotável, pelo contrário, é muito frágil, mas conseguiu resistir em circunstâncias é, absolutamente dramáticas, como aconteceu aqui. Sismos, orçários, ignorância, e depois até no século XX, é, as mudanças de gosto e mostras pelo plebe. É, de facto, o... essa família de, de entalhadores chamava-se Besto ou Ovestonia. Nem Correia, nem Vestoria, nem Vestoria. Nem Correia, nem Vestoria. O que trabalhou aqui, possivelmente, era Francisco Correia Vestoria. Eles tinham um vindo de Barcelos, da região de Barcelos, de um sítio chamado Vestoria. Por isso adotaram o, o nome de Vestoria. Mas também não se chamavam Correia. Quando chegaram para baixo, achavam chamavam Correia, se calhar era um nome semelhante. E então adotaram o nome de. Os comendadores de colas. Era Correia não, não, não. Que, era, não, não é? Então eram, de facto, os Correia e Eles viveram aqui no Circal e fizeram obra por aqui. De certeza, deles, um deles, Francisco Correia e era, era a talha de um que estava deste uh, lado e, e que era da, da Conferaria das Almas e também da Conferaria do Senhor Leão Fim. Uh, ele fez, de certeza, esse altar, uh, na altura, as coferarias pagaram 60 mil reis para o altar, e daí, aos anos, pagaram mais de 30 mil reis para ser pintado e dourado. Portanto, era da altura, esse era, com certeza, da autoria deles. Este aqui provavelmente, também é serviço. E é. exatamente. A própria imagem. Uhum. António, ah, já que estamos aqui e estamos sentados, eu acho que este era é o sítio certo vamos nos contar duas coisas, também teremos depois o que se mais um tempo. É a evolução posterior de fontes e algo. Passámos perto de um momento, não olhámos muito para ele, mas no século XX, nos no século XX, temos aqui é um acontecimento histórico que é a partida do céu da avião pátria, não é? Nós estivemos uh, na Rua e vimos que havia lá um monumento, uma peça instalada no centro e que representava com que. Que é uma vela num bar, triangular, e com uns esteios em cuja estabilidade está uma réplica, enfim, uma maquete de um avião um antigo, um avião de São Justino. Ele, de facto, comemora a viagem aérea de Guadalajara, que se realizou em 1924 e cuja partida foi exatamente pela nova comunidade. Poderão perguntar é porquê foi pela nova comunidade. É que o comandante da expedição, uh, adicional a era aqui da região. Ele não era de, exatamente com os mas tinha aqui casa e costumava vir para cá e a família. Mas ele, por acaso, tinha nascido na herdade dos maldeiros em Santa Luzia, próximo de Bolos. Assim, e lá também tinha o caso em Bolos. Neste momento há uma escola em Bolos que os estudantes tentam manter para Pai. E, portanto, Uh, na altura, a viagem tinha sido rodeada estava a ser em discussões, uh, o próprio Governo se tinha acusado a apoiar a viagem, acho que tinha lá a estimação sobre o lugar que eu tinha sobre a Doutora Cabral, que eram homens da Marinha, estes eram homens do Exército. Enfim, havia aquelas questões, digamos, corporativas que frequentemente ocorrem em Portugal, e, em Portugal não só. E, portanto, o que acontece é que, eles acabaram por fazer uma, uma partida quase da família uh, E, de facto, o avião, uh, compraram um era um avião de subscrição pública, era um avião da Segunda Primeira Guerra Mundial, o um Breguets, a série 2 um avião de comportamento de altura, que eles adaptavam para fazer a viagem. Partiam daqui de um ciclo chamado Coitos, e, e, e de facto, efetuaram essa, essa grande viagem, que em 1924 foi à escala, à escala internacional a principal viagem dos de aviadores, desses de, de pioneiros da aviação, que, que então esses pioneiros da aviação estavam a realizar. Uh, na altura em setembro, houve aqui uma festa em mil fontes, com muita, em de muita gente, muito povo, e decidiram fazer o monumento. O monumento que foi levado por diante. em 1984. Ah, mas lançaram a primeira pedra, a consigo agora, Em 1984, houve aqui, também, a biografia também, como eu leço houve aqui umas comemorações, twos, terily, umas comemorações dos da viagem, os anos da viagem, da viagem, Havia uma associação chamada Amigo de Fontes, que tinha o seu seio, digamos assim, essas colaborações, uh, e que, e, portanto, e, e mais uma vez, na altura houve a ideia de um monumento. Não naquele sítio, porque se considerava que aquele sítio já era é um sítio muito acanhado, não devia ser subcarregado por mais, por mais nenhuma. Mas, de facto, em 1923, houve mais uma vez enfim, uma. uma, uma um movimento para que, um movimento para que uh, o monumento fosse construído e foi decidido que era alguém naquele sítio, foi aberto um concurso público, foi aquela peça que ganhou, uh, os autores, autores eram conhecidos, Só Branco, por exemplo, não, não é propriamente um autor pouco, pouco, contestado, uh, pouco contestado, mas foi ele, o um arquiteto que ganava o um concurso e, e, e decidiu, se decidiu instalar. -se. Decidiu porque? Porque, porque de de um de o teu também pertence às muitas peças. E entra, uh, e a andau, e a foi construído ali em 1953, que vai encher. Fez um bocado perto, fez um bocado perto, mas foi o que aconteceu. Dentro de dois anos vai o centésimo aniversário da viagem espero que se faça aqui a Vila Nova, umas procurações escondidas para uma coisa. Eu o perguntar, relativamente à viagem? Sim. Ela é feita daqui, uh, e que duração tem, que dificuldades técnicas é que tem. A viagem não se fez no local e peço desculpa. Não havia qualquer aparelho nessa altura que pudesse fazer numa única etapa, esta viagem. A, a, a viagem fez por várias etapas, e numa das etapas na Índia, o avião caiu, caiu e partiu-se. Eles salvaram-se, eram ferimentos, e então já havia em Portugal um movimento favorável à viagem. Os jornais da época, as notícias, os séculos, traziam anos para de primeira tal, e tornou-se tornou uma coisa muito importante então imediatamente se fez uma coia de donativos compraram um longo um dia e vá e para e viajar para e menos já agora, para contar qualquer mão longo dia patinho patinho patinho patinho patinho o primeiro está inscrito num, num verso do Camões: Esta é a pitosa pátria, minha amada. Pátria, em caixa, portanto, é, em letras grandes, que era é o, o nome dos dois. Portanto, há aqui toda uma, uma mitologia. Uh, uh, havia como, a ideia de que estes sentidores eram os continuadores das viagens marítimas de 400 e é. esta é a pitosa pátria, minha amada. Portanto, uma carometra que há mais, parece bonito. Uh, aliás, o que aparece né? na, na própria avião também é verdade. Temos que dizer aqui é que não são os nomes desses, que foram os pilotos, não é? Pois, falamos, falamos falámos sobre o Brinipaes. O Brinipaes era o comandante da expedição, falámos sobre o porque ele era um homem de ele era de aqui, mas foram mais duas pessoas. Uh, havia dois pilotos, António Jacinto, de Jacinto e José Manuel Sérgio de Peixes. José Manuel Sérgio de Peixes era um ciareiro, era, um, era um intelectual, era um, era, um, era um oficial de engenharia, um homem que escrevia, teve vários livros, um deles é até sobre a descrição da viagem ao Macau, que teve três edições. É uma pena que não faça uma quarta edição, não é? um livro muito interessante. E, e apoiados por um piloto, uh, que lá se for, para police foi de facto uma peça para, fundamental para que a viagem tivesse sucesso. Esse piloto chamava-se na Algovê, portanto também é aquele nome uma rua, Vila Nova Fontes, era a rua, antes chamada Rua do Norte, que passou a ser a rua da Algovê, em 1924 ainda. Portanto, existe também aqui a rua, rua Samantude, que vai esta que vai daqui. Portanto, foram esses homens que em 1924 fizeram a principal viagem aéreo que se fez nesse mesmo ano. E mais ainda, uhum. se fez, ou menos, pode dizer, só se fechar. O aviador francês tirava-se com a Eles tinham para aí lá. Eles podiam criar aos cemitérios de aviões diferentes prova barato. E portanto foi isso que eles fizeram. Mas, de facto, foi, foi um momento importante. e por fonte digamos, por este acaso de ter um homem relacionado mais ficou, é que o ficou legal, mas Portanto, agradecemos infinitamente, vamos continuar, nós agora vamos seguir o nosso percurso em direção a São Sebastião, Na é não um terminamos a visita. E vamos passar para o lado dos corais. els